Bom dia. Daremos início à 14ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos na lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.53.86.2002.11 e outros. Requerimentos administrativos protocolados pelas empresas companhia... Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, e Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, com visa aprovação de termos aditivos aos contratos de comercialização de energia anterior a 2003, celebrados com geradores caracterizados como partes relacionadas. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tilli. Item 2. O item 2 será distribuído por conexão ao processo 485006879 sorteado ao diretor Elven Neves Guerra, na 48ª Sessão Pública de... Ordinária de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de opção anel nº 18. O item 2 é o processo 48500017 estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC da Electroredes S.A. para os anos de 2022 a 2027. Este, então, foi o projetor Elvio. Item 3, processo 48.500.0017.50.2023.99, Recurso administrativo interposto pela Chimai Empreendimentos e Participações LTDA, em fase auto de infração número 7 7.2022, lavado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a CESP. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 4, processo 48.500.0032.74.2022.60. Recurso administrativo interposto pelo município de Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, em face da decisão emitida pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a CESP. Vamos o sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 5, processo 48.500.0074.40.2022.05. Recurso administrativo interposto pela PowerTech, energia, serviços e locações de gera geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A., em fase da auto de infração, número 51-2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 6, processo 485008279 202289 8280, 2022, 11. 8281, 2022, 58. Recursos administrativos interpostos pela Startcraft Energias Renovável S.A., em face dos autos de infração 62, 63 e 64, 2022, lavrados pela SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 7, processo 48.500.6699.2013.30, recurso administrativo interposto pela PB, Produção de Energia Elétrica, IRELE, em face do despacho 3.364.2022, emitido pela SFG. É o sorteio. Diretor, Élvio Item 8. Processo 48.500.004.03.2004.13. Recurso administrativo interposto pela Usina São José S.A. Em face do despacho 3593 3.593.2022. Emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 9 processo 4850009489202294 recurso administrativo interposto pela Esperança Transmissora de Energia SA em face do despacho 563/2023 emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT Vamos ao sorteio Diretora Agnes É, item 10. O diretor Elvin Neves Guerra não passa a falar do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de ambição anel número 1. O item 10 são os processos 9.1 e 48, 500, 000, 3, 61, 2022, 65. Pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA, a Eletronorte, em fase da resolução autorizativa 14.108 2023 Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 11. O item 11 será distribuído por conexão ao processo 48.500.000.15.76.2023.84. Sorteado ao diretor Elvio Neves, da, é, Neves Guerra, na 12ª sessão pública ordinária de distribuição dos processos 2023, tendo, o artigo 4, tendo em vista o artigo 4 do inciso 1º da norma de Alicão Anel nº 18. O item 11 é o processo pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela Tradner LTDA, em fase de deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Ah, então, não. Esse foi para o diretor Elvio. Tem 12. É. Processo 48.50.0017.98.2023.05. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar apresentado pela Hyundai Motor Brasil, montadora de automóveis LTDA. Em fase de deliberação do Conselho de Administração do, do, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 13, processo 48.500.1872.22385, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar apresentado pela Beta Comercializadora de Energia SA em fase de deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE. Mas eu sorteio. Diretor Fernando. Item 14, processo 48.500.0018.78.2023.52, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela PCH Jauru SPSA, em fase de deliberação da Câmara de Comissão de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 15, processo 48.500.00.17.78.2023.26, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pelo Grupo Total Brasil Indústria de Descartáveis LTDA, em fase de decisão emitida pela CCE. Vamos sorteio? Diretor Elvio. 16, processo 48.500.0017.79.2023.71, pedi pedido de impugnação apresentado pela Santa Ana Energética S.A. em face de decisão emitida pela CCE. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. 17, processo 48.500.0017.80.2023.03, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela Fibra, Fribra, Fibra geração LTDA, em faixa de decisão emitida pela CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 18, processo 48.500.0017.91.2023.85. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar apresentado pela Associa Central Geradora Hidrelétrica Manuel Alves, LTDA, em fase de decisão emitida pela CCE. Diretor Elvio. Item 19, processo 48.50.0016.99.2023.15. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar. Protocolado pela Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda Com vistas à assinatura de contratos de uso do sistema de transmissão, custe E contratos de conexão referentes às centrais geradoras fotovoltaicas Morro Preto, 1 a 40. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 20, processo 48.500.0046.06.2021.42, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Rio Alto, UFV, STL-8, SPSA e outras, com vista à revogação da resolução autorizativa 13.625-2023 sorteio. Diretor Ricardo. Item 21, processo 48.500.0018.50.2023.15, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pela cooperativa Limoeiro Energias Renováveis 4, consórcio Limoeiro Energias Renováveis 12, e pelo consórcio Lemos Energia. Com visão ao cumprimento de obrigações legais e regulamentares pela Neoenergia Brasília. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 22. Processo 48.500.0017.97.2023.52. Pedido de medida cautelar protocolado pela ADM do Brasil LTDA. Com vista à suspensão pela Câmara de Comércio de Energia Elétrica do procedimento de desligamento 6.738. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 23, processo 48.500.0018.03.2023.71. Pedido de medida cautelar, protocolado pela Companhia Idrelétrica de São Francisco, chefe com vistas à suspensão da aplicação do desconto da parcela variável por indisponibilidade referente ao desligamento automático da linha de transmissão Luiz gonzaga, gonzaga Milagres circuito 1, ocorrido no dia 23 de janeiro de 2022. Sorteio, diretor Elvio. O item 24 será desviado por conexão aos processos 48.500.53.36.2005.88, 537.4.2005.77, 19.05.2006.61 e 19.04.2006.02, sorteados ao diretor Ricardo Lavorato Tini, na décima sessão, público-coordinado de distribuição dos processos 2023, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização número 18. O item 24 são os processos 201459 e 1279-2014.48. Termos de intimação número 18 e 19 2022, labrados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG. Esses, então, foram para o doutor Ricardo. Item 25. O item 25 será distribuído por conexão ao processo 48.50.0050.57.2019.17, sorteado à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 48ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização né, número 18. O item 25 é o processo de mesmo número, 4850050572019 Aplicação de multa editalícia e suspensão temporária em razão do descumprimento de cronograma de implantação da usina termoelétrica Forte de São Joaquim. Esse, então, foi a Doutora Agnes. Item 26. Será distribuído a conexão aos processos 48.500.0034.82.2022.69 e 5307.2019.19. Sorteados ao diretor Fernando Luiz Mota Ferreira da Silva na primeira sessão pública ordinária de dispensão dos processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º da Norma de condição Anel nº 18. O item é o processo 48.500.05307, 2019-19, aplicação de pena de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL em desfavor da Solar, do Sertão 5 Energia SPL LTDA e da New Energies Investimentos e Participações LTDA em decorrência do descumprimento das condições estabelecidas no edital do leilão nº 1, 2018 referente à central geradora fotovoltaica Sertão Solar Barreira 5. Esse, então, foi o diretor Fernando. Item 27, processo 48.100.10.87, 1996-19. Aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará, nos termos de de do decreto 9.271.2018, a exploração por empresa oriunda da, da privatização da Copel Geração e Transmissão S.A., dos potenciais de energia hidráulica denominados usina hidrelétrica, governador Ney Amintas de Barros Braga e o HE governador José Richa, autogados a copiar geração e transmissão S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 28, processo 48.500.0041.61.2022.81. Autorização para singular participações LTDA. Implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Traga-Luz. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 29, processo 23. 2022. Outros, Autorização para centrais eólicas a 6 SPSA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Lagoa de Taparica 68910. Vamos ao o sorteio. Diretor Fernando. Item 30, processo 4, 7, 6, 3, 2022 39 e outros. Autorização para Santa Rita Energia Renovável LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Santa Rita AAI. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 31. Processo 48.500.16.41.2015.61 e outros. Autorização para a Esperança Projetos de Energia Solar LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Esperança 1 a 5. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 32. Processos 48.500.13, 13.2015.65, 13.86.2015.57, 13.85.2015.11. Autorização para a Solatio Brasil Gestão de Projetos Solares LTDA, Implantar e Explorar, centrais Geradoras Fotovoltaicas Várzea da Palma 1 a 3. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. 33, processo 48.50.017.47.2023.75. declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica S.A. das áreas de necessárias à ampliação da subestação Videira. Sorteio. Diretora Agnes. Item 34, processo 48.500.016.56.2023.30, declaração de utilidade pública para fins de instituição e administrativa em favor da Equatorial Pará, distribuidora de energia SA, das horas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Utinga-Ucuí. No sorteio. Diretor Fernando. Item 35, processo 4815001700202310, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da verde transmissão de energia SA, das áreas de necessárias a passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Ututinga, Juiz de Fora, Circuito 1, na subestação Santos Dumont 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 36, processo 48.500.17.2023.82, 20, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço de administrativa em favor da usina energia fotovoltaica Jequitinhonha LTDA, das áreas de necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Araçuaí-Jequitinhonha na subestação elevadora junto às centrais geradoras fotovoltaicas Jequitinhonha 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 37, processo 48.500.088.38.2022.51, Declaração de utilidade pública para fins de instituição de sede administrativa. Em favor da Energisa Minas Gerais, distribuidor de energia SA. Das áreas de terras necessárias a passagem da linha de distribuição CENI Carvalho. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 38, processo 48150093 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Neoenergia Transmissora 11 SPSA das áreas de terra necessárias a passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão PCH Paraíso PCH Buriti na subestação, subestação Paraíso 2. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 39, processo 48.500.016.25.2023.89. Declaração de utilidade pública para fins de instituição seja da administrativa em favor da Neoenergia Pernambuco das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Miroeira, derivação Pau Amarelo. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 40, processo 48.500.0017.85.2023.28. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de sessão administrativa. Em favor da UMAITÁ Solar, Empreendimentos e Participações em Ltda Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV-UMAITÁ, subestação Juazeiro 3. Diretor Ricardo. It item 41, processo 4815001383202323, declaração de utilidade pública para fins de instituição e serviço administrativa em favor da Serra Negra, transmissão de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão olindina... Itabaianinha, circuito 1, e do texto da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Paulo Afonso 3, Itabaiana, circuito 2, na submissão Nossa Senhora de... da Glória 2. O sorteio, diretor Elvio. Item 42, processo 48.50.027.6.2017.1. Alteração a pedido da resolução autorizativa número 6.314-2017, que trata da declaração de utilidade pública para fins de servidão administrativa em favor da mantiqueira Transmissora de energia SA. Das áreas de terra necessárias à passada da linha de transmissão Itabira 5, Itabira 2, Circuito 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 43, processo 48.500.014.96.2021.67. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da São Pedro Transmissora de Energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. os processos 48.500.03.94.2021.13. 0003 e 0004 24 2022 8, 3, serão distribuídos à diretora à relatora sorteada anteriormente, a diretora Agnes Maria da, de Aragão da Costa, tendo em vista o artigo 8 o da norma de organização anel nº 18, o item, é o, processo, o item é 44, são os processos de mesmo número, requerimento administrativo protocolado pela CEMIG, geração e transmissão S.A., em face do despacho nº 848-2023, que deu provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela recorrente e outros em fase da resolução homologatória número no 3067, 2022. Esse então foi a diretora Agnes. Os processos distribuídos nesta sessão, serão encaminhados os respectivos diretores relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 14 sessão pública de ordinária de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana, bom feriado e cuidem-se.